aqui O que está acontecendo aqui? Eu tô atrapalhando alguma coisa aqui? Tudo Como vai? Tô bem, tô ótimo. Tudo bem. Esse aqui, ó, Renan. É Meu noivo. Noivo? Eu, eu tô passado a ferro a vapor. Ele é a versão sertão do Val. Eu não te falei? A gente. Vocês me desculpam aí tá tal, o meu jeito, é que eu sou assim mesmo, esse, esse ato aí de vocês pra mim, isso não é normal não, entendeu? Gilberto, olha só, eu não posso te obrigar você a você aceitar a gente, sabe? Nem você ficar feliz com a nossa felicidade, só que o seu respeito eu exijo, nós exigimos. Inclusive, eu tô chocado, mas eu tô muito chocado, hum, show. Uhum. Mas eu tô chocado mesmo, não só com a beleza do apartamento, inclusive a gente vai ficar com o apartamento, a gente vai fechar o negócio. Eu tô chocado é porque assim, olha só, é muito parecido, mas é aqui que a gente vai fazer o quê? Constituir família. Eu não sei nem o que significa constituir, né, porque assim, não entendo muito dessas coisas, mas a Rua Alcântara, um youtuber, segue ela. Enfim, ela, ela falou que é pra gente colocar umas palavras, umas frases no dia-a-dia -dia, que a gente vai aprendendo, é isso que eu tô falando. Então eu tô assim, constituindo família e chocado com a beleza e com a sua semelhança. Semelhança de que, rapaz? A sua semelhança com a Val. Não, assim, que a Val? Não, a Val. A Val é meu amigo. Assim, eu falo a Val no feminino porque assim, é uma menina, uma garota, uma moçoeira, afeminada. Carmen Miranda, não tem? Ah. Nossa, mas assim, é, é, é uma virgem. Tipo. Like a birthday. Uh! the first. É Madonna, não? Enfim, desculpa. Eu tenho uma foto do tal aqui no celular. Posso te mostrar pra você ver que vocês são parecidos. Vamos deixar as fotos pra depois, as semelhanças pra depois e. Vamos aos negócios? por favor. Nunca conheceu o mal essa cara de bunda. Isso para lá. Vamos ficar felizes pela nossa conquista. Ela compra da nossa casa própria. Nossa casa. Que bom. Que bom ver a alegria de vocês diante dessa conquista. É, vamos ver as papeladas? Nossa Samuel, por favor. I can't help thinking it's not enough ah, It's not, it's enough, not enough, enough for this heart yeah. Yeah. Who do you think about when I'm not with you? Does somebody hold you when you let me go? Ai, eu sei que tem que eu tenho irmão, sabe? Eu sou, tô aqui meio nervosa fazendo aqui, velho. Porra. Gente, tô aqui nervosa só de pensar. Um clone mil por aí, já pensou? Um clone machão, né? Diga-se de passagem. Hum, e pó machão isso, tá? Grosso, bronco, porque eu tentei até falar com ele e mostrar uma foto sua no meu celular. Pergunta se ele quis, não quis não. Quis, não quis, não aceitou. Mas tem problema não, querido. Eu larguei de mão, deixa ele. Ah, sabe, eu sempre quis ter um irmão assim, sabe? Igual a mim, mas a vida não quis assim, né, gente? Quis que eu fosse sozinho, sem parentes, sem ninguém. Fazer o que, né? Amor, ter irmão nessa altura do campeonato é interessante. Você não tem irmão, né? Tudo bem, porque eu fui o único. Mas justamente por isso, porque sempre quis ser irmão. Samuel é sorte. Cinco irmãos dentro de casa e eu sei o Em casa sempre cheio. Maravilha. Ah, eu também sempre quis. Mas fazer o que, né? Hoje eu sou sozinho, não tem ninguém. Fica é por isso mesmo. A vida Ai. é assim mesmo, a gente ah, quer, mas ah. não tem. Tá doido, Gay? Sozinho e eu sou o quê? Eu não conto. Ah, eu também. Não. Ah, você ah, é meu é. bom pudinho, ah, Tá lindo. Vendo? Mas eu sou o quê, o cunhadinho? Ah, ah para. O cunhadinho, o príncipezinho, pronto. Maravilhoso. <risos> então vai, chupa, chupa, mostra o que você tava fazendo. mostra, mostra pra Samuel. Chupa! É, chupa. é do Samuel. faz isso também, menino! Eu não é, fico, é. Alé, gente? Ah, vocês pensam muita maldade. Depois, ah, para com isso. É gostoso, hein? Uma delícia. Pronto, tá entregue. Tá tudo bem? Tá, Marcos, tá tudo bem. Já achei estranho desde que saímos de lá. Não era pra você estar feliz depois de uma boa venda como essa? Tu sabia, né, Marcos? Tu sabia desde o início. Sabia do quê? Ah, do cara lá, pô. Achando que era uma noiva, o cara ah. tem um noivo. Ah, pelo amor de Deus, maior viadão. Que diferença. Gilberto... Deixa de ser preconceituoso, cara. Ah, não. não sou preconceituoso, não, Marcos. Já agora eu sou preconceituoso. Claro que é. Claro que olha o seu estado. Os caras têm o direito de ser felizes, de se amar. Para de se meter na vida dos outros. Porque nossos clientes andam, porque eles dormem. Isso não é da nossa conta. E te digo mais. O Samuel percebeu a sua cara de frustração, hein? Ah, por quê? A boneca reclamou. precisava. Por mais um instante eu pensei que ele fosse desistir da conta. Vamos perder uma boa venda. E mais, vamos perder um excelente cliente. Tá bom, Marcos, tá bom. Talvez eu tenha exagerado. Mas fazer o quê? É mais forte que eu, cara. Pô, dois homens se beijando é nojento, cara. Isso não é, não é normal, não é certo, Marcos. É tá certo. como você beija sua esposa. Ah, não. É natural. <risos> tá meu. meu amigo, o mundo precisa de cumplicidade, de tolerância. Pensa nisso, tá? Eu sou intolerante, Marcos. Né? Entendi. Deixa eu ir lá que eu tenho um cliente, duas horas lá na Baixada. Eu vou levar meu menino na escola. Hoje tem um jogo importante pra turma dele. É bom mesmo. Vamos é que se papo já deu. Fala nisso e a nossa pelada. Certíssima. Ah, nossa pelada sim. é sagrada toda semana. Te vejo lá, tá? Aí sim, então tá bom. Valeu. Ah. Ah. Parabéns pela venda. Opa. A é gente é. merecia isso, hein? É verdade. E que Deus abençoe a nossa comissão. Ah, Deus quem trabalha, rapaz. Tchau. Virar outras aí. Tchau. Oi, Dalila! Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Ó, já volta aí com as mercadorias que tu me pediu, hein? Prepara aquele cafezinho que eu tô como nervosa. Seu Patrick, melhorou da gripe? Fala pra mim. Ah. Ai, graças a Deus, né, seu Patrick? Ai, que bom. Selminha! Selminha! Oi, mulher, tudo bom? E a festa de Moama, como é que tá? Me diz. Isso. Ó, qualquer coisa tu me grita que eu vim aí enrolar uns docinhos, hein? Sabe o que tu não pede, tu manda, né? Isso aí. Ô, oh, senhor, tudo bom com o senhor? Ah, o senhor melhorou do joelho? Ó, ah, oh, vou ali em casa rapidinho fechar, que eu deixei abrir lá as coisas, que eu deixei tudo fechado, a janela, a porta, tudo. Dá uma arejada na casa, já volta aqui, tá? Aí eu escuto tudo o que o médico falou pro senhor, tá bom? Tá, já tô indo, volta aí, hein? Me aguarda, tá bom? A traz a toalha aí pra mim. Todo dia é isso, hein? Eu também te amo. Aqui, meu bem. Mais alguma coisa? Uma caça de espumante, morangos... Ah, eu adoro sarcasmo, sabia? Sarcasmo? Não, realidade, né? Virou moda agora. Vem pro banho, não traz toalha. Boa, para de estresse. Vai, Um Beijinho. Não hum, sei se estressadinho. Yeah. Yeah. Yeah. Eita, que coisa! Que alguma coisa de rap ah, Tá merda! Que que é isso? Meu Deus do céu! alguma coisa de acontecendo comigo? o Gilberto, paciente do Dr Sérgio. Isso, isso, isso. Então, doutor André, eu, eu marquei isso. Marquei com sua uma consulta, mas eu precisava de dar uma antecipada nela o quanto antes. Se eu puder me atender hoje ainda ou amanhã bem cedo, eu agradeço. Não, não. Hoje, hoje eu vou estar lá no futebol, sim. Mas é que eu percebi algumas coisas aqui que estão me preocupando e eu preciso antecipar logo isso. Tá ótimo. Amanhã, 8 horas, eu estou indo no consultório. Obrigado, hein, André. Obrigado, obrigado. Um abraço. Tudo bom? Você? A gente pode conversar? Tá ah. Assim ah, já? É, é que eu achei que, sei lá, ia ser só depois da cerimônia. Caramba amor, pra que a gente vai esperar? Você não viu o Gilberto? A gente já tá com a chave, pra que a gente vai se privar de... de ver o nosso sonho, que a gente vai viver junto lá? Vamos! Tá, tá, tá, tá, tudo bem. Só que assim, a gente tem que começar a pensar, né? Pensar na mudança. Meu Deus do céu, uma mudança! Amor, relaxa. Eu contratei uma empresa que ela vai ver tudo pra gente. Não, nada de empresa e nada de gastar dinheiro. A gente vai fazer isso, a gente vai colocar a mão na massa. Você. Você é. vai pegar tudo. Sim. Você já viu quantas coisas a gente tem aqui em casa? Qual o problema? Qual o problema? Você acha que eu não consigo pegar pezinho, não? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Samuel? Esses bracinhos aqui, ó, eles já pegaram peso, sabia? Eu já peguei no duro. E às vezes, nem quando tava duro, eu pegava. Oh. Olha, para. Eu tô falando assim: na questão de. Vai valer a pena. É a nossa mudança. Você tá feliz? Assim. Eu era um cara feliz, mas agora. Hum, agora eu tô mais do que feliz. Eu tô. Ah, tô flutuando. Ah, deixa eu flutuar com você, vai. Você quer? Não, um bobo. É. Vem cá. Você acha mesmo que o Val e o Gilberto, eles. Eles podem ter algum parentesco? Assim, porque eu ainda tô encucado, sabe? A, a semelhança dos dois é algo que é assustadora. É. Eu confesso que eu também acho tudo meio estranho, mas. Eu acho que não. O Val, ele disse que ele é sozinho e se ele tivesse, sei lá, um irmão, ele não saberia. Tem tanta gente no mundo aí que se parece, que eu acho que é só coincidência, mesmo. Ah, não sei. Tô pensando sabe o quê? O quê? Tô pensando em colocar o Val e o Gilberto frente a frente. O Gilberto com o Val. É. O Gilberto não queria amor. <risos> e quem falou que ele precisa saber? Mas a gente vai fazer um teste. Até porque, olhando o Val e depois olhando o Gilberto, eu já sei que eles são iguais. Mas só colocando os dois frente a frente, olhando de uma vez só, eu vou ter certeza se eles são parecidos. É. isso é verdade. Mas a gente pensa nisso depois. Melhor? É. Até porque agora a gente tem outra coisa pra pensar. Mudança. Ai, amor. O quê? Eu tava pensando em outra coisa. Para. Vai pensando aí. Depois você me fala o que você tá pensando. Não, não, é. open. Olha, hum, já que você disse isso, acho que a mudança pode esperar um pouquinho. Uhum. Sempre aproveitar que você tá de férias. E hum, eu vou sugar tudo. Ah, é? é. <risos> Vai, você mora gostoso, né? Bem é. tranquilo. É, eu, eu gosto de morar aqui. Eu já moro também há muito tempo, sabe? Ah, Conheço todo mundo. Hum. Mas me diz, tô curioso, por que, que você veio me procurar? Como que você descobriu meu endereço? Ah, isso não vem ao caso, né, Val? Eu não fui muito educada, nem acolhedora com você na última vez que a gente se encontrou, né? E foi Jesus que me trouxe aqui, Val. Jura? Você veio com Jesus? Menino, ele voltou a trabalhar de Uber? Olha, tem muito tempo que eu não vejo Jesus. Desde quando os pais dele brigaram, olha, foi uma briga. Você não tem noção, teve polícia, confusão, grito... Ah. Você não tá falando do Jesus Uber, meu vizinho. Você tá falando de Jesus, Jesus. Ai, que vergonha. Desculpa. Ai, Val, só você mesmo. Então, Val. Jesus falou muito comigo, sabe? Ele foi falando, falando e... me mostrou o quanto eu tava errada. Então ele me mostrou como te encontrar e eu vim te procurar. Eu sempre soube que Jesus não queria me abandonar e, ó, quer saber? É, eu já estou acostumado já. Você não vai ser a primeira nem a última pessoa a me tratar assim pelo meu jeito. Acostumado. Mas é aí Sei. que está é o problema, Vão. Não se acostumar. Não tem nada de diferente em você. As pessoas da igreja elas podem até olhar para você e achar estranho a sua maneira de se vestir, de se expressar. Mas ninguém tá acima de Deus pra te julgar. Ah, isso eu acho. Eu acho muito isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não conhecem a minha vida. Elas não sabem quem eu sou. Fica me julgando só pela minha aparência. Eu sei que eu sou de Deus, tá? E tem mais também, assim, sabe? Eu tenho um bom coração, eu ajudo o próximo. Não sou uma pessoa boa. Eu sei disso, mãe. Deus me mostrou cada pedacinho do seu coração. E por isso que eu tô aqui hoje. Pra te dizer que Deus te acolhe. A mim? Me acolhe, né? Tá? Ah, você precisa Meu conhecer Deus. as igrejas de hoje, Val. Modernas, sabe? Atuais. Pessoas com mente aberta. Você tá dizendo? Já sei. Você tá falando daquela igreja de quê? De... Não necessariamente. Mas, por exemplo, a igreja do pastor Júlio. No caminho pra cá, eu tomei a liberdade de ligar pra ele e falar sobre você. E ele falou que seria um prazer te receber na igreja dele. Ai, sério? Ai, e por que que na dele pode e na sua não pode? Não é questão de poder. É que na igreja do Pastor Júlio, você se sentiria melhor. Lá você vai encontrar muitas pessoas como você, sabe? É um lugar que dá voz aos seus sentimentos. E quem você é de verdade, sem nenhum tipo de julgamento ou preconceito? Interessante. Eu acho que eu vou lá bem conhecer essa igreja. Isso aí, uma visita seria maravilhosa. E quem sabe você não se identifica, né? Ai, tô tão grato a você. Quem diria, né? Você vinha um falar tudo isso. <risos> Que eu bem sei que você canta bem. Canta uma musiquinha pra mim. Canta só um pouquinho. Sabe ah, o que é? Vou te explicar. Uh -huh. É que eu também sou do Ministério de Louvor. Ai, que legal. É, eu tenho um chamado. Que legal, <risos> aí, que bom. Eu quero ouvir. Canta um pouquinho, só um pouquinho. Tá bom, vou cantar só um pedacinho de uma música, especialmente pra você. Ai, moça, fala. <risos> então vem me incendiar Meu coração é o seu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Ai, você canta mesmo muito bem. Ai, eu não canto assim tão bem quanto você. Ai, imagina, você deve cantar muito bem também. Ai, que lindo. Então, eu espero que eu tenha me retratado pelo nosso encontro desastroso do outro dia. Amigos? Claro que não. Amigas. <risos> <risos> Ó, e não tem desculpa, tá? O próximo encontro vai ser um cafezinho com biscoito lá em casa. Ai, com certeza, eu vou amar. Ai, você vai? Claro! <risos> Mas canta só mais um pouquinho pra mim. <risos> tá bom, eu canto. Então vem me incendiar, meu coração é o seu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória... Contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o seu altar, quero ouvir o som do céu. atenção, fala nada, hein, escuta só o que eu tenho pra te dizer, Gilberto, vou depositar um dinheiro naquela tua conta, tu saca e faz uns exames que eu vou te mandar, para de fazer perguntas, só faz o que eu tô mandando, faz os exames, depois tu me E é tanta coisa que eu vou fazer o quê? que? Mas essa caixa aqui. Fora. Eu nunca vi essa caixa não. Ela tava lá, perdida e... Sei lá, até olhei, mas não sei o que, que é isso não. Essa... Essa caixa é do Val. É, yeah, o Val. É, ele deixou aqui quando ele foi despejado, coitado. Ele pediu para guardar. São fotos, tem umas coisinhas dele, ó. Umas memórias. Meu... Onde você achou isso? É, tava lá atrás do nosso closet. Gente, o Val não deve nem sonhar em saber que isso tá aqui. Meu pai, ele vai ficar feliz da vida! Tenho certeza, ele falou disso algumas vezes e eu nem me toquei. Liga pra ele, amor. Avisa ele. Eu vou eu vou ligar pra ele, eu vou ligar pra ele agora, porque eu tenho aqui. certeza que ele vai ficar muito feliz. Nossa, isso é importante pra ele. Caramba, ele não vai nem sonhar que essa caixa tá aqui que a gente achou ela. Ah, vou guardar, hein? Isso, isso. E aí, Regina? Falou com tá jogando já? Ainda não. Vai sair? Eu vou. Rapidinho lá no escritório resolvendo as coisas. É essa hora? Ah, Regina, para é de fingir um que se importa. Hum. Sem contar que hoje é dia do futebol, né? Nem em casa mesmo. Né? Tá certo. Eu coloquei a fatura do cartão e do que eu gastei na mesa do escritório. Tá certo. Ó, pede alguma coisa pra comentar? Tá? Não vou demorar, não. Pode deixar aqui eu mesmo o né, livro pra jogar no caminho. Cada dia é o misterioso. Até parece que eu me importo. Mas eu também não quero que nenhuma vagabunda apareça, pegue meu marido e ainda cabe com a minha vida mesmo. É gostoso. Ah, é você. Fala logo que eu não tô podendo perder tempo aqui não. Tu sabe que tempo é dinheiro. E se demorar vai ter que me pagar a hora, né? Tô. Mas você não ia me depositar? É, mas eu resolvi te... Te passar logo. Mas o que que tá acontecendo, Gilberto? Não tá acontecendo nada. Eu só quero que você faça esses exames e os outros mais que você puder. Mas você tá doente? Não. É, Aliás, não sei. Vou fazer uns exames aí amanhã. A gente andou tendo uns encontros sem camisinha, né? Tá, mas você não tá querendo me dizer... Eu não tô querendo dizer nada! Eu só quero que você faça esses exames, e quando eles estiverem prontos, você me liga, eu venho aqui e te encontro. Olha, eu tô assustada com isso, eu quero ir pra casa. É melhor que você faz. Então, Carol, por favor, né? Te deixo lá, em então. pé. Prontinho, como prometido, tá na mão. Ah, não acredito. E eu achando que tinha perdido, amigo, essa caixinha em uma dessas mudanças loucas aí que eu fiz. Não, amigo, você não perdeu. E como eu sei, como eu entendo o quanto isso é importante pra você, eu fiz questão de trazer e te entregar em mãos pra você poder ficar tranquilo. Ah, que maravilha. Ó, tô fazendo uma dobradinha, eu sei que sei agora. Ah. Janta comigo. Ai, eu adoraria, Val, adoraria. Só que Samuel tá lá no carro me esperando. É, nem quis subir. A gente ficou de jantar junto, de comprar uma comida. E a gente tem que chegar em casa e continuar arrumando as coisas da mudança. Ah, me chama. Vou te ajudar. Não, eu vou te chamar agora. Tô o contigo planejante. nessa. Para. Quando a gente for pro apartamento, prometo que eu vou te chamar. Vou te chamar com certeza, Val. Eu vou mesmo. Eu sei. Ó, aproveita, viu? Eu tenho certeza que você vai amar rever as suas coisinhas aí. Ai, eu nem abri. Tá do jeitinho que tava lá em casa. Ai, amigo, olha, posso te falar uma coisa? Tu sabe, né? As coisas mais importantes da você é minha vida estão tudo aqui, ó, dentro dessa caixinha. Então, ótimo, aproveita, aproveita muito, agora eu preciso descer. Então, Samuel, começa a cozinhar, vai querer me ligar e nem o celular Ai, você só ah, tem tá corrente, Ah, é loucura, tá? Mas eu tenho certeza que eu vou ter tempo. Beijo, beijo. Vou te dar umas coisinhas do bazar, todas tá suas coisas. Eu te levo, eu te levo. Me leva, quando semana, semana que vem eu vou, ah, tá Beijo, bom. ó. Beijo. Não some. hein? Não vou sumir, não. Tchau. Ai, cara, não acredito, não acredito que eu tô com você de volta. Ah, que delícia. Isso aqui. Deixa eu ver. Toda bonita, toda lengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa com esse seu jeito faz o que quer de mim machuca o meu coração me diz agora o que fazer você não quer quer me deixar então me ajude a segurar essa barra quer gostar de você então ai deixa eu ver o que, que tem aqui essa caixinha alô o oh, Dr André ah, desculpa, é a força do hábito só de chamar assim. Né? Não, não, não, eu não cheguei a tempo, rapaz. Eu tive um contratempo, eu não cheguei a tempo pro jogo. Deixa eu te falar, doutor. Oh, quer dizer, André. Não, é, eu, eu, eu preciso falar contigo, eu cheguei que você não tava Eu resolvi te ligar. Isso. Tô achando, rapaz, que tem alguma coisa de errado comigo, entendeu? De falar, eu. Então, hoje no banho, eu. Enfim, eu percebi umas coisas estranhas no meu corpo. Eu acho que eu tô com alguma doença, André, é isso? Não, não cara, esse é o problema. Eu tô achando que eu não preciso de diagnóstico nenhum. Eu tô achando que eu tô com alguma doença sexualmente transmissível. Tia Almirinda, Ai, Tia Almirinda, que saudade que eu tenho da sua comida. Ah. Tio Josué, tão brincalhão. Os dois devem estar lá no céu, cozinhando, brincando. Mamãe e papai. Que saudade que eu tenho de vocês. Gente, olha isso. Ai, não acredito. Eu e meu primeiro casamento, olha. Ai, tava tão diferente aqui, hein? Nem sei por onde anda essa criatura. Essa foto aqui eu não conheço, não. Gente, já era possível fazer montagem naquela época. Esse aqui não sou eu, não. Tá muito diferente de mim. Meus dois corações fora do peito. Gil e Val. Mamãe ama vocês. Gente, eu tenho um irmão